É, gente, o pagode é pra curtir. Fica em casa, hein? Fica em casa. Vamos lá. Bom pra caramba esse samba que você cantou. Bom pra caramba, quem é esse compositor? Bom pra caramba. Esse é demais. É do tipo de samba que não se faz mal. Bom pra caramba. Bom pra caramba esse samba que você cantou. Bom pra caramba. Esse encontro ficou Contra caramba Esse é demais É do tipo de samba que não se faz mais Tem um jeito de mestre, Candeia de vidnação Misturado com a maioridade do bom glorival É o fundamento que vem lá dos ancestrais que não se faz mais bom pra caramba. Bom pra caramba, esse samba que você cantou. Bom pra caramba, quem é esse compositor? Bom pra caramba, esse é demais. É o tipo de samba que não se faz mais bom pra caramba. Bom pra caramba. mais, poesia do velho cacique do meu carnaval de Luiz Carlos na vila do fundo de quintal quintal e joguinho tocando seu samba, já é do tipo de samba que não se faz mais, bom pra caramba bom pra caramba esse samba que você cantou bom pra caramba quem é esse compositor bom pra caramba esse é de